Agora que a gente já viu o que é velocidade angular, vamos olhar o que é aceleração angular. Tá? É, imagina que eu tenho aqui minha partícula, de novo, né, fazendo um movimento que nesse caso aqui vai ser, eu vou tomar inicialmente em sentido é, anti-horário, tá certo? Minha velocidade angular nesse caso é, como a gente já viu, d dt né, variação de θ em relação ao tempo. E ela é maior do que zero. Tá? Agora, o que, como é que é esse movimento? Agora, eu vou, agora no, outro, no, no, no outro movimento que eu tinha mostrado para vocês, né, eu tinha feito um movimento com velocidade angular constante, onde todos os delta ali a variação de θ, era sempre a mesma para um dado intervalo de tempo, para intervalos de tempo sucessivos. Né? Agora eu vou tomar uma variação que não é constante. Com, é, com, é, com os intervalos de tempo. Por exemplo, minha partícula pode estar se movendo desse jeito aqui. Então, por exemplo, né, à, medida que eu vi, à medida que a partícula vai se movendo, eu vejo que as diferenças de ângulo entre uma posição e a sucessiva vão aumentando de tamanho. O Δθ vai aumentando, tá certo? Olha para esse Δθ aqui, que eu vou chamar de Δθ1, ele é menor do que. Esse delta teta aqui. Quer dizer que a partícula está com uma velocidade angular que está aumentando com o tempo. Okay? Então, a aceleração angular, que é definida do mesmo jeito que a aceleração linear, né? era derivada da velocidade, a derivada segunda da posição com o tempo, esse cara daqui, a aceleração angular, é a derivada segunda do ângulo com relação ao tempo, ou a derivada de ω em relação ao tempo, e é maior do que zero. Então, se um corpo aumenta o ângulo percorrido em um mesmo intervalo de tempo sucessivo, né, eu tenho uma aceleração angular positiva. Por outro lado, se a minha partícula está fazendo um movimento em sentido anti-horário e, agora, os intervalos de ângulo percorridos em instantes de tempo iguais, mas sucessivos, estão né, também diminuindo, tá? eu vejo que a minha velocidade angular é menor do que zero. E, portanto, né, como o Δθ sucessivo ao anterior é menor do que o anterior, eu tenho uma aceleração angular menor do que zero. E aí, vocês devem lembrar, talvez, que existem to, existe toda uma série de relações né, entre velocidade linear e velocidade uh, e aceleração lineares. Né? A mesma coisa vai acontecer para é, velocidade angular e velocidade, é, velocidade angular e aceleração angular. Imagina que eu tenho um camarada aqui consertando uma bicicleta né, e aí, de repente, ele gira. Ele, né, quando a gente conserta a bicicleta, a gente coloca a correia lá, e gira a roda para garantir que a coisa está feita, está né? direitinho ali, que a, a, a correta está de volta ao lugar que tem que estar. Tá. Então, vamos supor que esse camarada rodou, girou a roda em algum sentido, e depois ele vai querer fazer com que a, a roda né, desacelere. Ele vai botar a mão ali e vai desacelerar a roda. Bom, se ele gira a roda em sentido anti-horário, tá certo? e a aceleração angular for Uh, também positivo, ou seja, ele, por exemplo, ele começa a, ele começa a fazer, ele começa a fazer assim, né, para acelerar a roda. A roda vai girar cada vez mais rápido nesse caso, em sentido anti-horário. Por quê? Porque omega e alfa têm o mesmo sinal. Vamos supor que a roda está girando, né? E ele deixou a roda girar. Tem um pouco de atrito aqui no mancal. Então isso vai fazer com que a, que a roda desacelere. Se ela está girando em sentido anti-horário, mas existe uma, uma, uma, uma desaceleração da roda, quer dizer que a velocidade angular é positiva e a, e a aceleração angular é negativa. Ou seja, né, eles vão ter sinais opostos e a velocidade vai diminuir cada vez mais. Por outro lado, vamos analisar agora o ω menor do que zero. ω menor do que zero é se o camarada der um giro na roda de modo a que ela gire em sentido horário, tá? no sentido dos ponteiros do relógio, do movimento dos ponteiros do relógio. Então, nesse caso, a velocidade angular é negativa, mas se houver uma aceleração angular, positiva, ela vai girar mais lentamente, tá? e finalmente se a roda está girando em sentido horário e a aceleração angular é negativa, né, os dois são negativos e aí a roda vai girar mais rápido em sentido horário. Nota que é muito parecido com, aquela relação, com aquelas relações entre velocidade e aceleração. Então se você está ainda um pouco em dúvida, eu sugiro que você volte no vídeo que tem as, as relações entre velocidade e aceleração lineares, tá? e reveja aquilo ali, a aplicação é exatamente a mesma para uh, velocidade e aceleração angulares.